Pastor, como você venceu o vício da pornografia? Oi, este é o Fala Pastor. Feliz em voltar a produzir vídeos para este quadro. Nessa temporada, vou responder a perguntas que me chegam pelas redes sociais, ou como diz o nosso querido inquisitor da CPI da pandemia os nossos amigos internautas. <risos> Mas antes de continuar, quero te pedir algo muito importante para mim e também para todo produtor de conteúdo. E o que, que é? Dê um like, comente, divulgue esse canal para outras pessoas e também não deixe de assinar o canal, porque boa parte das pessoas que chegam aqui chegam pela primeira vez, se você está aqui na primeira vez, eu me chamo Guilherme Burjac, sou pastor. Esse é o Fala Pastor. Obrigado, seja bem-vindo à casa, ok? Então vamos lá. Pastor, como foi que você venceu a pornografia? Estou olhando aqui para a colinha para não esquecer o que eu preciso dizer para você. Bom, seis ações que eu faço, quer dizer, o que me ajuda a me manter... Longe da pornografia são seis ações, mas antes de dizer para vocês quais são as seis ações que me ajudam a, manter, a me manter longe da pornografia, eu preciso deixar claro uma coisa. Eu não venci a pornografia, eu tenho que vencê-la todos os dias, ela não foi vencida definitivamente. E digo com franqueza de coração, creio que muitos outros homens, muitas outras mulheres compartilham do mesmo sentimento. Né? Eu estou em constante luta, eu não posso, eu não posso abaixar a guarda nenhum minuto sequer, porque é muito perigoso baixar a guarda, muito perigoso. Então, essas seis ações que eu vou te contar agora me ajudam a manter... Longe da pornografia Me manter longe da pornografia E eu queria te contar quais são A primeira delas, vamos lá A primeira ação, Eu comecei a ter uma vida devocional diária É muito importante Por que é importante ter uma vida devocional diária? Por quê? Porque isso te fortalece firma os teus passos e te enche de fé. É muito interessante é que quando eu comecei a ler e estudar a Bíblia todos os dias, algo novo surgiu na minha vida. E não foi algo que eu produzi de mim mesmo, mas algo que foi me invadindo aos poucos, que foi a consciência de quem sou para quem sou, e o que eu de onde eu onde eu estou e com quem eu posso contar onde eu estou a Bíblia me revelou que sou filho de Deus me revelou que sou uma nova criatura me revelou que eu não estou só estou acompanhado do Espírito Santo e é ele que me fortalece e que me dá é, forças para sair de onde eu estou a segunda ação a segunda ação foi abriu o jogo com Deus sobre a minha dificuldade sabe é, quando eu disse para ele que eu não tinha condições de lutar eu tive que entender assim, de uma forma muito é, quase que digo ela abaixo, porque eu já não estava conseguindo fazer isso sozinho eu, eu entendi que eu não tinha como lutar com as minhas próprias forças eu não tinha, eu tive que me apoderar de uma verdade bíblica que estava escancarada dos meus olhos durante muitos anos e eu não conseguia enxergar aquilo como algo para mim. Eu tive que lutar com as forças de Deus, fortalecido na força do seu poder. Está lá em Efésios capítulo 6. Essa luta contra a pornografia ela não é uma luta que você vai vencer sozinho. Não é uma luta que você, meu irmão, minha irmã, vai vencer sozinho, você tem que vencer na força de Deus. E foi aí que eu descobri que quando eu me rendo, eu digo, eu não dou conta, Senhor, eu, eu não consigo, eu só preciso, preciso que o Senhor me ajude. E então, quando eu tomei consciência disso, eu consegui é, entrar no circuito de que eu posso lutar contra isso e sair vencedor né, todos os dias. Bom, uma outra coisa, a terceira coisa, né? a terceira ação foi ter um conselho de amigos, alguém a quem prestar contas, alguém para quem você dizer, olha, esse mês eu não vi, esse dia eu não vi, ou esse, essa, essa primeira parte da manhã eu não vi, um conselho de amigos para que você possa confessar o seu pecado. A quarta coisa, a quarta ação, na verdade, é ter alguém para prestar contas, em que sistematicamente você entra em contato, você liga, você diz, você confessa, alguém para quem você pode e deve prestar contas. E a quinta ação foi acreditar que o perdão de Deus é uma dádiva, que o perdão é uma dádiva de Deus para nós. Não é um, um peso, não é uma cruz, não é vergonha, Usufruir do perdão de Deus Então, quando eu é, caía em pecado Eu ficava, e é a história de muitos irmãos que Irmãs que ainda confessam, que me buscam para esse tema Eles falam, eu estou envergonhado, eu já cansei de perder É como se o perdão fosse, fosse um pagamento de Deus Ou algo que tirasse de Deus uma parte dele Que fosse destruir Deus ah, um vergonha de chegar aqui e pedir de novo, é como se eu não tivesse dado conta. Você não deu conta, por isso que o perdão existe. O perdão existe porque nós não conseguimos. Nós não vamos conseguir sempre. Por isso, a saída de João 19 é confessar os nossos pecados e usufruir do perdão que purifica. Entende? Então, não justifica você ter vergonha de pedir perdão. Perdão é uma dádiva. É um dádio, uma dádiva. Alguns abusam, outros não a buscam, mas para quem sabe o significado do perdão e toma posse dele, se liberta. Antes de dizer a última ação, eu queria muito que você, se você ainda não curtiu esse vídeo, se você ainda não assinou o canal, se você ainda não se manifestou, por favor, curta o vídeo agora. E se você puder também fazer uma coisa muito importante, acho que seria muito legal você deixar nos comentários, agora, um comentário, talvez um comentário, um pedido de ajuda, mas se você está... É, livre deste mal, um comentário de apoio às pessoas que vão passar nesse canal, as pessoas que vão passar por esse vídeo, que precisam receber uma notícia de apoio. Deixe como se fosse um mural, sabe? Deixe aí nos comentários: olha, você que está lendo esse comentário, que está lutando contra a pornografia, confia em Deus, eu vou orar por você. Coisas assim, vamos fazer uma corrente é, do bem, uma corrente de bons. De bons conselhos, de apoio aos irmãos e às irmãs que vão passar por esse vídeo, que estão sofrendo com este mal, mas que se encontram sozinhos. De repente, uma palavra de ânimo, um testemunho seu no comentário pode ajudar. Ok? Então, vamos à sexta ação que eu tomei para continuar longe da pornografia. E lembrando que eu não considero um, que eu estou. É que eu sou uma pessoa que me, livrei, que me livrei do problema. Eu me livrei ontem e até a hora de agora da gravação. Então, eu estou em constante luta contra isso. Então, todas essas outras ações que são importantes para tudo isso que... para acontecer, elas acontecem tudo ao mesmo tempo. Esta última que eu vou dizer agora para você... Ela é, digamos assim, o motor desse looping diário, sabe? Esse looping de busca de me manter longe do consumo de pornografia. E qual é? Foi acreditar que não existe vitória acumulada, como também não existe derrota acumulada. Todo dia eu tenho que zerar o cronômetro. Ontem foi um dia sem consumo de pornografia. Hoje, até a hora dessa gravação, e se o senhor me ajudar até o final do dia, também será um dia sem consumo de pornografia. Amanhã é outro dia. Amanhã é uma outra história. Amanhã é um outro dia de luta. Então não tem essa história de que ah, eu estou há seis meses, sete meses, ah, eu estou há um ano. Não existe. Não existe. Existe ontem, e existe agora, e existe a luta de amanhã. A nossa luta ela é agora, neste instante. Porque você não pode glorificar a Deus ontem, você também não pode glorificar a Deus amanhã. O único dia que você tem para glorificar é agora. Então, em nome de Jesus, eu torço para que você seja feliz neste caminho. Essa é a minha contribuição hoje no Fala Pastor. Voltamos a este quadro aqui, este é o nosso reinício em 2021, num quadro que eu gosto muito de fazer, que é responder perguntas e questionamentos que chegam pelas redes sociais. Obrigado por assistir até o final. Deixe nos comentários o seu apoio a outras pessoas, uma pergunta um pedido de ajuda, comunique-se, deixe de ser uma audiência passiva, aquela que só consome, também seja interaja com o canal. Eu, na medida do possível, venho aqui e respondo todas as perguntas, todos os questionamentos. Mas se você não tem nenhum questionamento, nenhuma pergunta, deixe uma mensagem de apoio para o teu irmão, para a tua irmã, que está passando aqui agora, necessitando de um apoio e de uma ajuda. Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo Fala Pastor. Até lá!